Pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo posta e eu estou aqui para ver o fim desse canal. Por quê? Simplesmente porque hum, não tem como mais sobreviver com esse canal. Então eu vou mostrar aqui meu gerenciador de vídeo e os vídeos que eu, que eu fiz que eu faço então no modo também um, aquele modo lá como é que é o modo o modo é um o modo, modo modo escondido não modo escondido não o um modo não necessitado que só a pessoa com leite poderá ver bom pessoal aqui são meus vídeos são uma bosta quatro vi visualizações puta que pariu 5 1 dezesseis Mano assim, eu acho que o canal até que mudou um pouco minha vida Eu criei esse canal com o objetivo de que eu, eu estava sozinho eu, to, eu tava muito sozinho e com foi um jeito de espantar minha solidão Mas ah, só que não tá dando certo, né? Então o que é É o fim do canal aqui vocês podem ver meu vídeo não listado não listado não listado mas aí, tudo bosta esses vídeos aqui foram foram transmitir ao vivo mas está no não listado porque eu não quero e eu tenho vários outros vídeos um vídeo de rock também está uma bosta e sete 7 likes porque sei, alguém 7 pessoas tem problemas ah, eu, eu também eu dou like no meu próprio vídeo também para ajudar então pessoal, eu estarei encerrando esse canal porque eu vou mostrar mais vídeos. Espero que carregue essa gente bosta lixo. Não vai carregar, puta que pariu, me foder, me foder, me foder. Então pessoal, aqui, aqui tá dizendo que eu tenho 6, 127 vídeos, mas eu não sei se não é todos os vídeos que estão públicos. Ei, carregou ok que okay, isso em corrida com o bot e o vídeo de mira só escrito que ele voltou o jogo voltou o jogo voltou porque eu tô com esse óculos e o cara não tá lá eu não sei se tá funcionando a webcam também eu não tenho eu também não tenho microfone por isso o, da, o barulho da minha cpu Porque eu tenho um notebook né? então, mas, gente, olha, olha isso, a internet. E aqui vários outros vídeos. Tem. Tem até privado, porque eu falei? A primeira live na Twitch. Gente, foi muito ruim essa live. Meu Deus, eu tenho vergonha. Sério? Também eu mostrarei a imagem se não der pra carregar aqui, porque a internet saiu. Eu vou mostrar na imagem enquanto eu falo. Bom pessoal. O YouTube lançou a nova regra. Você deve conseguir 4 mil horas de mil inscritos Em um ano Como você podem ver Eu nunca vou conseguir isso Em um ano 4 mil horas de mil inscritos Quem irá se inscrever nessa bolsa Se inscrever Eu Eu desisto Não sei o que o YouTube fez o que isso Então Não, não vai ter como chegar as 4 mil horas inscrito inscritos porque já acabou eu já faço um ano com isso também por isso eu vou estar desistindo mas eu estarei mas eu estarei criando outro canal na verdade já está criado outro canal só não tem vídeo mas eu estarei postando vídeo e talvez veja no mesmo no mesmo dia que eu postar esse vídeo aqui, bosta, realmente se alguém assistiu essa porra do e... Sério, eu gostaria de começar tudo de novo. Nesse canal tinha só tem um mês. A né? gente conseguiu mil inscritos e quatro mil horas em um mês. Olha que delícia, em um mês. Aí a gente vai continuar. Se a gente não conseguir, aí eu me jogo da ponta. Não, eu vou virar no próximo canal passando vídeo de, de Half-Life, começando, de Minecraft, e fala jogos, assim, mas não online, porque minha internet é uma bosta. Quem quiser em, entrar lá no canal para ajudar, ou então para não ajudar também, pode entrar, também tá E vai ter o primeiro vídeo, vai ter Half-Life, Minecraft, talvez entrar lá também de Taça Águia e nesse canal aqui eu tenho um vídeo aqui ainda vou postar que são de que é isso de Ralph Light. daqui ter é a introdução e é a descrição do vídeo Ralph Light que ainda tenho que postar. Vídeo Ralph Light não, vídeo bons slides da dela. Eu não estou enxergando mais vídeo bons slides que ainda vou postar. Ou seja, tem três aqui, mas na verdade são oito vídeos bons slides. Tá para hoje é dia. 22 do 12 de 2017 será o último, o último vídeo desse canal aqui também e será um vídeo especial também porque geralmente eu posto vídeo de Sam, Shandong, Bald Strike, Qual Mais? Condemnity Curry, e Cooper, só apenas esses jogos, esses jogos são todos online também fiz um vídeo de bolsa de GTA mas o GTA vai continuar no outro canal com Half-Life e Minecraft Minecraft eu nunca contei, nunca tive coragem de jogar aquela porra mentira, eu já vi pela primeira vez o jogo também dá tá até aqui escondido né? não vai dar pra ver que uns vídeos desse canal eu também lasarei pro outro canal porque são vídeos muito bons que eu editei com todo o meu amor. O que, que, que é isso? Eu, alguém não gostou, feio, eu pessoal, Eu não consigo morrer. Então eu vou fazer mais coisa legal no GTA. Mas é provável que eu não, não irei estar mais de um mês com esse canal postando. O outro canal também vai ser por, é, publicado vídeos de Minecraft. HALF LIFE e para claro, o outro GTA esse canal aqui também, eu vou continuar fazendo live de os momentos que é o único é o único jogo que funciona com live Quem é internet muito lenta eu não tem como A internet não funciona no meu quarto ela é muito pouco alcance, ela não funciona, agora eu tô no meu quarto, olha o sinal da internet, não tá carregando. Então pro final agora só tem gente de bom strike, né? Aí fode tudo no final, só tem gente de bom strike, eu vou continuar transformissimo. Fazendo... Eu, eu, eu também tenho a rede social, eu tenho twitter, tem o instagram, instagram, E também tenho... tem um mais Facebook. Tá, tem Facebook, tem Instagram, Aí eu vou colocar outro vídeo em cima desse aqui, porque eu tenho outro vídeo gravado que eu sabia que a internet não iria me ajudar. Não, deixa eu ficar um mês para desativar tudo no meu canal. Né? Que é não seguinte eu já os 4 mil horas inscritos, vou estar aqui outro, alguns vídeos vão pro outro canal também. Desse canal aqui vão pro outro canal, Rap Life Minecraft e GTA vai tá continuar lá, lá no outro canal. Então espero vocês lá também. Se inscreva. Talvez eu tenha, vou postar um vídeo de minecraft Juntamente quando eu tiver postando esse nesse canal aqui O nome do outro canal vai ser também Febrains Spoiler Meu nome é Febrains Até o próximo vídeo Se tiver, essa inscrição, eu não vou morrer porque...